Oi pessoal, esse é o Elas na Ciência. Hoje vamos até a Palmeira das Missões conhecer mais uma professora da UFSM que contribui para o campo científico do país. A doutora em Medicina e Ciências da Saúde, Loiva Beatriz Dalipiani é a nossa convidada de hoje. É líder do Núcleo de Referência em Estudos do Envelhecimento Humano e suas principais pesquisas são voltadas aos idosos em contexto nutricional. As minhas pesquisas, então, são a partir de temáticas sobre a situação alimentar e nutricional dos idosos, é, gerando conhecimento sobre estado nutricional desses idosos, déficits ou adequações e inadequações alimentares, é, sobre sarcopenia, né? obesidade sarcopênica desses idosos, condições de saúde, de atendimento de idosos em diversos é, municípios, né? E mais atualmente, então, eu tenho trabalhado também com enfoque para o potencial inflamatório dessas dietas, né? Então, o quanto essas, essas dietas... É, podem ser mais uh, gerar uma cascata inflamatória, né, e comprometer o envelhecimento bem sucedido desses idosos, bem como acarretar é, várias outras, uh, uh, uh, uh, vários outros desenvolvimento de várias outras doenças, né, que acabam comprometendo ainda mais a qualidade de vida desses idosos, né. Então a gente está focando bastante sobre a questão desses alimentos, né, utilizar mais frutas, verduras, é, menos, mais gorduras é, monoinsaturadas, né, que são as gorduras boas, diminuir a quantidade de carne vermelha, né, é, usar mais grãos integrais. Né, então, é esse foco agora que a gente está trabalhando mais para conhecer uh, esse potencial inflamatório das dietas. E também, a partir dos projetos de extensão, a gente consegue é, colocar para os alunos a possibilidade deles interagir então, no caso, né, com a população idosa, seja em lar de geriátrico, né, ou mesmo idosos da comunidade, de terem uma escuta qualificada, de aprender né, com eles né, e de saber que que o que eles fazem e que eles mantêm sim ativos, isso ajuda muito né, num envelhecimento bem-sucedido. É, meu envolvimento então, na, na ciência né, se deu nesses 12 anos de, de UFSM, que foi a partir da implantação então, dos laboratórios, dos grupos de pesquisas, né, que a gente começou a trabalhar então, é, na investigação científica, mas, por outro lado, eu devo dizer assim que, que toda a minha, a minha trajetória de pesquisa ela se dá ou se faz no cotidiano, né? ou seja, é resultado dos meus trabalhos na no ensino, na pesquisa e na extensão que agora, então, a gente consegue fazer pesquisas junto à comunidade. Eu trabalho com pesquisas epidemiológicas, né? E, e é onde eu consigo trazer e incluir a comunidade nas pesquisas e também fazer extensão a partir das práticas nossas de, de, de graduação. É, tenho durante essa minha trajetória aqui de 12 anos, fui coordenadora do curso, é, tive, participo obviamente do colegiado de nutrição, do departamento de alimentos e nutrição, é, é, é, participo de dois grupos de pesquisa, né, um sobre envelhecimento humano, um núcleo de referência em estudos do envelhecimento, e outro, então, dos estudos de alimentação e nutrição, né? Um, participei também do, do, da, uma, da gestão do Conselho Regional de Nutricionistas da 2 região. Região, é, depois participei também do, um, uh, de uma, da área técnica de nutrição junto ao INEP por um ano, e participo, então, do nosso do, é, Conselho Municipal do Idoso, que é de Palmeiras das Missões, faço parte, então, da, da diretoria. Né? Então, são basicamente são as atividades, e participo, obviamente, como parecerista de revistas científicas nacionais, internacionais, e de conselhos editoriais de, de revistas. Loiva começou sua trajetória quando a nutrição era uma área nova no Brasil e por isso sua jornada possui grandes marcos. Eu assim, gosto da minha trajetória porque eu tive, eu fui pioneira em entrar num curso que estava iniciando, né, que estava sendo implantado em 81 e depois fui a primeira professora nutricionista a trabalhar então no curso de nutrição da UFSM. Eu faço ciência a partir da minha prática do ensino, pesquisa e da extensão. É, eu fiz a graduação em 81, comecei em 81, é, na Unijuí, e quando eu comecei esse o contexto, a área de nutrição, é uma área que demorou a, a aumentar. Como aconteceram com outros cursos. É, Para terem uma ideia, então, quando eu entrei em 81, no Brasil todo existiam 30 cursos de nutrição e no Rio Grande do Sul apenas quatro, sendo uma só da Universidade Federal. Então, é, esses cursos, né, é, a velocidade que eles aumentaram, foi assim uma coisa exponencial né então depois que eu me graduei depois que eu me formei é, os cursos assim avançaram de uma forma numa velocidade tão grande que as universidades tiveram uma emergência de contratação de docentes né então é, se tu me perguntares agora é, tu sempre quis ser docente eu vou te dizer que, que não, que não, não era o meu sonho que eu imaginava. É, a docência entrou na minha vida a partir do momento que eu me formei. Eu fui trabalhar num hospital como nutricionista clínica. E lá eu tive a oportunidade de supervisionar uma turma de alunos, né? Como professora substituta que fui convidada. E realmente assim eu fiquei impregnada com aquela vivacidade, com aquele, é, com aquele interesse investigativo dos alunos, com a possibilidade da gente poder avançar né, e ter alguém para discutir e outras pessoas para questionar. Então a partir desse momento eu vi que, que era uma área que realmente é, eu eu eu tava gostando muito e aí foi que então é, eu fiquei no hospital de 89 uh, nossa desculpe de 86 a 89 depois de 89 então eu fiquei 20 anos na Unijuí como professora concursada né então trabalhando na área clínica e aí, sim, a minha, a minha área de excelência a partir do meu doutorado foi com o envelhecimento humano, né? Então, a capacidade de, de trabalhar com esses idosos me fascinou demais. E, e aí, então, sim, em 2009, a UFSM abriu o campus, né? Em Palmeira das Missões. Então, eu fui trabalhar, uh, fui concursada, e fui trabalhar então em, em Palmeira das Missões, né? Então, nesse contexto da abertura da universidade em, em Palmeira, o contexto todo no país já era diferente, né? Então, a gente já tinha mais de 391 cursos no Brasil e tínhamos 25 cursos no Rio Grande do Sul, né? E que ainda depois aumentou mais. A professora acredita que a pesquisa estimula o desenvolvimento humano e que as mulheres são parte essencial dessa construção. A participação das mulheres na ciência, no meu caso, é, por área de nutrição ser majoritariamente composta por mulheres, né, eu não tive a dificuldade que áreas como, por exemplo, mulheres engenheiras tiveram. São áreas mais hardes, né. Então, eu sempre tive professores, é, prof, tanto homens quanto mulheres, que me incentivaram muito, né, em toda a minha trajetória, e é isso que eu passo fazendo né, para os meus alunos também. Né? Então, eu enxergo assim a pesquisa como uma possibilidade né, de, de, de retiradas de qualquer sombra de ignorância das, de, de, dessas pessoas, né? então a pesquisa permite isso, que tu tire toda essa poeira da ignorância, né? e que se abram para possibilidades diferentes e que não existe um jeito só de se fazer. Ah, então, às vezes, as pessoas ah, insistem na solução de algum problema do mesmo jeito, mas às vezes pode estar de, um, de uma outra forma. Então, as pessoas têm que se abrir, né? E os resultados de pesquisas são o que são, dão o que dão, ele é um resultado. E é isso que a gente estimula os alunos, né? Mas eu quero dizer que, principalmente, o que eu vejo como mulher na ciência, eu tenho, assim, sou, posso é, depor, né? É, que eu vi, estou vivendo isso numa região que é um interior do Estado e que possibilitou a essa região de Palmeira das Missões um grande desenvolvimento, que foi quando a UFSM abriu o campus em Palmeira em 2006, um dos objetivos era isso, a interiorização do, da universidade, que foi outra ação desbravadora como o professor Mariano já fez quando instalou em Santa Maria, né? Então essa é, essa luta continua forte, né, na UFSM e, e a gente vê assim o quanto mudou, né? É, a gente vê os alunos que que muitas vezes entraram e nos relataram que o maior sonho da vida delas era talvez casar, né? E agora a gente vê essas mesmas pessoas, mulheres, né? meninas, mulheres, é, com mestrado, doutorado, em, indo para o mundo e casando não, afinal, né? mas a gente vê assim na prática, eu sou testemunha do quanto a universidade desenvolveu e está desenvolvendo essa região. Adoramos conhecer a trajetória da professora Loiva e o quanto ela tem contribuído na área da saúde, especialmente na denutrição. A gente volta na semana que vem com mais um Elas na Ciência. Até lá!